Eu me chamo Janina de Santos Forte, eu sou indígena do povo caricuna, moro na aldeia Espírito Santo, na terra indígena Umassá, no município de Oiapoca, estado do Amapá. Eu, atualmente sou cacique na minha comunidade. Minha comunidade ela tem 147 famílias hoje, quase 700 habitantes. Também sou, hoje estou como presidente da AMI, Associação das Mulheres Indígenas no Tirão. Eu sou professora, trabalho. Comecei o meu trabalho como professora nas bases, nas escolas indígenas. Né? Atualmente faço parte do, como professora substituta, substituta da Universidade Federal do Amapá, né? do curso de licenciatura intercultural indígena, que foi o, a universidade onde eu me formei. A minha graduação eu fiz pela licenciatura intercultural indígena, pela UFAP, assim como também o meu mestrado, né? que eu fiz também pela Universidade Federal do Amapá, pelo programa de pós-graduação em Letras, Macapá. É, eu trabalho com um conhecimento do meu povo caripuna, minha pesquisa foi direcionada a esse conhecimento, que é o conhecimento antigo, que é o conhecimento dos botá e as línguas antigas faladas pelo povo caripuna. Então, hoje a educação escolar indígena, ela teve muitos avanços, né? Assim como também ela precisa ainda avançar. Né? Por exemplo, nas escolas indígenas hoje, a gente é, ganhou uma autonomia né? Nós os professores indígenas Dentro das escolas indígenas As línguas indígenas hoje Elas são valorizadas dentro das escolas indígenas Por exemplo, antigamente Quando a escola era Era ditada né, para nós, ela foi é, imposta por nós, então nós não tínhamos um direito à educação diferenciada, hoje nós temos, né? hoje nas escolas indígenas a maioria dos professores eles são indígenas, os gestores são indígenas, os pedagogos são indígenas né? e é valorizado as línguas indígenas nas escolas indígenas, o que há uns anos atrás era proibido se falar a língua indígena nas escolas indígenas, né? até porque os professores não eram indígenas e era. Era, era uma era uma educação que era ditada para nós, não era uma educação que está sendo construída por nós hoje. Né? então A educação ela teve muitos avanços, principalmente em relação à questão da cultura também ser valorizada nas, nos espaços escolares das aldeias. Né? A língua indígena, hoje, por exemplo, na minha escola, na escola indígena João Teodoro Foz, da minha aldeia, a alfabetização das crianças ela, ela se dá primeiro na língua, né? depois na língua portuguesa. Então, isso foi um avanço, principalmente para a questão da valorização da língua e também da cultura. É, além de também hoje nós termos professores graduados, formados pela universidade, né, que atuam também nas escolas indígenas, fazendo com que a gente possa ocupar nossos espaços que antes eram ocupados por professores não indígenas, que chegavam nas escolas indígenas e não, não sabiam nada da nossa realidade. Né? Então isso foi uma conquista. Além de também nossas escolas, hoje é, nós mesmos construímos os nossos próprios PPPs. Né? Então lá a gente põe os conteúdos que a gente tem que trabalhar Valorizando a nossa língua, valorizando a nossa cultura Valorizando o nosso povo E a diversidade que hoje nós temos dos povos indígenas né? é, Também as escolas hoje Elas têm uma... uma os professores indígenas eles têm uma forma diferente de ver a escola Eles não veem mais a escola como um, um, um espaço civilizatório Hoje a gente vê a escola como um espaço de luta De reforçar nossa identidade De valorizar a nossa cultura e nossa identidade então, na verdade, quando a escola ela foi imposta a nós, né, foi como é, uma forma de nos integrar à sociedade brasileira, né, como se nós não fizéssemos parte da, da sociedade. Né? É, e nesse, nesse espaço escolar foi trazido muito essa questão do, do ser brasileiro, de como ser, é, ser é, patriota. Né? E principalmente um desses símbolos foi o, o símbolo de 7 de setembro. Né, que era imposto nas escolas, é, antigamente, né, até a época que eu estudei também, que era a questão de artear a bandeira do Brasil, de é, marchar, né, que nem fazem os militares, né, de, é, dessa questão mesmo de, de ser imposto e que não é a nossa realidade. Né, uma questão que foi trazida para nós e que não nos representa. E hoje, eu vejo que muito esse, esse ainda hoje, existe nas escolas... A questão do 7 de setembro, porém, nós, os povos indígenas, nós adaptamos esse 7 de setembro. Hoje, nós não, nós não arteamos a bandeira do Brasil, né? Nós não, nós não colocamos nossos alunos para marchar, para treinar durante semanas, né? Para fazer bonito lá, para usar aquele uniforme tudo bonitinho, não. Hoje, a gente usa o 7 de setembro como uma forma de valorizar nossa cultura. Hoje, no dia 7 de setembro, a gente... É, faz jogos, faz brincadeiras né? Dança dança a Nossa dança tradicional Então para nós hoje o 7 de setembro ele, ele, ele não tem mais esse significado De ser brasileiro Porque antes de ser brasileiro a gente é caripuna né? Nós somos caripuna E o que nos representa hoje é a nossa identidade No dia 7 de setembro, por exemplo, na minha comunidade É uma é, uma, é um período em que a gente come camaleão, uma época que a gente come camaleão, época que a gente cozinha muito camaleão e ova de camaleão para a gente comer. E as crianças, elas têm essa, essa tradição, quando elas sabem que é 7 de setembro, que elas vão brincar, vão, é, vão jogar futebol, né, vai, vai ter canoagem e elas vão comer é, é, camaleão. Então, não tem sentido de dizer que 7 de setembro foi o dia da independência do Brasil, ou é, tem que artear a bandeira ou tem que ser essa questão militar hoje. Hoje para nós a independência é até autonomia nos nossos território né? A autonomia para editar é o modelo de educação que nós queremos, né? É construir a educação que nós queremos hoje, né? E essa questão da escola hoje, ela vem muito para a afirmação da nossa identidade, né? Hoje a escola ela tem um papel fundamental na formação de lideranças indígenas, porque a partir da escola a gente vê a importância que tem a luta para que a nossa autonomia ela seja de fato e de, de direito, né? porque a escola hoje ela nos dá um, uma, um direcionamento do que nós devemos lutar, né? que é a questão do nosso povo, que é a questão da nossa identidade, que é a questão da nossa língua, né? que é a questão da nossa existência mesmo hoje como povos indígenas.